nosso primeiro vídeo foi postado pelo canal árabe Ayed Halajiri, nesta noite ele foi explorar uma empresa abandonada na Síria. Na casa ele se deparou com uma cena inusitada. Havia alguém dormindo lá dentro e parece ser um morador de rua. Ahmed, Adair, pai, como é vai Logo em seguida, parece que ele ligou para alguém comunicando a situação. Repare o cenário de devastação desta cidade. Mais tarde, ele retornou ao local e seguiu na busca de alguma evidência paranormal neste ambiente considerado mal-assombrado. Porém, nada nem ninguém foi encontrado. No segundo vídeo do mesmo youtuber, ele foi explorar um vilarejo abandonado coberto de areia do deserto. E lá foi ele vasculhando as casas e nada. Após uma hora de exploração, ele viu algo estranho. Alguma coisa se movendo na casa ao fundo. Detalhe. Ele já havia passado por ali e viu que não havia ninguém. Mas a pior parte vem a seguir, ele registrou alguém vestido de preto entre os arbustos. O problema é que pode ser um nômade assassino do deserto e onde há um, podem haver vários deles escondidos em volta. No final ele desligou a câmera antes de ir embora, mas logo que o nômade começou a correr atrás dele com um facão, ele começou a filmar o seu momento de desespero, inclusive nesta correria ele esflorou o pé e foi parar no hospital. Três noites seguidas, um jovem indiano percebeu que dormia de janela fechada, mas sempre que acordava, a janela estava aberta. Então ele fixou uma câmera num tripé em seu quarto e começou a monitorar sua noite de sono. Foi quando coisas inexplicáveis se sucederam. O vídeo que se segue foi registrado pelo canal Horror Adventures, na ocasião ele saiu para explorar uma pequena casa abandonada, lá estava ele adentrando em cada cômodo quando eventos dignos de um pavoroso filme de teor começaram a acontecer. بسم الله الرحمن الرحيم في حد بسم الله الرحمن الرحيم أعود بكلمات الله التامات من شر ما خلق لا اله إلا الله بسم الله الرحمن الرحيم أعود بكلمات الله التامات من شر ما خلق لا اله إلا الله أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق لا إله إلا الله لا إله إلا الله أعوذ بكلمات الله. من شر ما خلق. الله الرحمن الرحيم حصنت نفسي بلا إله إلا الله. لا إله إلا الله لا إله إلا الله أعود بكلمات الله التامات لا إله إلا الله حصنت نفسي بلا إله إلا الله أعود بكلمات الله لا لا شر ما خلق أعود لا الله لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا Aqui temos mais um vídeo para você que é fissurado na ideia de trabalhar embarcado. Veja um pouco do dia a dia da tripulação de um navio. Nas imagens vemos uma embarcação de médio porte encarando uma tempestade terrível. Neste momento o barco parece voar nos ares. Mas o vídeo a seguir é pior, pois um barco de pequeno porte parece não conseguir lidar com a situação e mergulha várias vezes nas águas barrentas. Parece que ele entrou numa espécie de redemoinho do qual não consegue sair. Agora a pergunta é que não quer calar, o que aconteceu com aquele homem de preto? O nosso próximo vídeo foi registrado por um motorista de Uber enquanto trafegava por uma estrada no Colorado, Estados Unidos. Lá estava ele monitorando sua viagem quando começou uma forte chuva, mas não era uma chuva qualquer, era uma chuva de granizo. dessa vez as pedras de gelo são enormes e atingiam o um carro como uma bala. Não demorou muito para o vidro começar a trincar e quebrar. O motorista ficou desesperado pois não havia muito o que fazer a não ser rezar e aguardar a chuva passar. Este vídeo registrado por circuito de TV foi gravado em Ghaziabad, que é uma cidade industrial do estado de Uttar Pradesh na Índia. Nas imagens vemos a equipe de monitoramento analisando a aparição de um estranho espectro branco voando de um lado para o outro próximo ao portão de uma empresa. Muitos internautas sugerem que seja algum ser espiritual, talvez até mesmo um anjo. Vídeo registrado pelo YouTube Leonan Manuel que garante ter captado imagens da besta da lua cheia. Sim, um lobisomem em plena luz do dia. Através de uma isca bem fresquinha, eles conseguiram atrair a fera que veio vagando lentamente por dentro do mato. É de fato um lobisomem. Não sabemos se o que vemos é real ou alguém fantasiado, mas o que você faria se visse esta coisa vagando em seu quintal nesta noite? No nosso último vídeo, vimos um grupo de quatro amigos se reunindo para um rolê aleatório em um bairro na Flórida. Enquanto andavam por uma rua com falta temporária de energia, eles ouviram um barulho forte vindo de um quintal. Ao virar a câmera, eles viram um homem estranho com um machado na mão, e logo correram. Mas acharam que seria apenas uma brincadeira, já que era noite de Halloween. Como todo adolescente que curte uma aventura maluca, eles decidiram se divertir explorando um túnel muito assustador de uma saída de esgoto localizada bem perto de onde pararam para descansar. Mas esta foi a pior e a última decisão que eles tomaram em vida. <risos> Fucking work here. Fucking. Prepare o coração para o que está prestes a acontecer. Oh, Eles estão indo longe demais e deveriam retornar enquanto há tempo. Nice breathe, eh? Oh, fuck. O que fuck isso? O que é isso? Fuck, fuck, What fuck. O que é Lá estava ele, o Homem do Machado. <risos> ah, Parece que agora perceberam que não é uma brincadeira que é que de Halloween. Boa noite, que foi o cara que eu fiz. F***! Não sei se é, cara, quem é o Que f***? É f***! De quatro jovens, ainda restam apenas mais dois. O serial killer parece um fantasma demoníaco, pois sempre aparece do nada. He, he's, he's got